Um outro elemento também de pesquisa, pessoas que são mais positivas, elas tendem a evoluir mais do ponto de vista da carreira profissional. E por que isso acontece? Várias explicações, né? mas entre as várias explicações, a gente também tem a, a ideia de que quando a gente é mais positivo uh, o contato acaba sendo mais tranquilo, mais Sim. prazeroso. Imagina agora quem está em casa, uma pessoa negativa, que é, tem um, não que é sempre negativa, mas imagina uma pessoa, uma pessoa mais negativa que você tem contato. Tá? Uhum. E daí quando essa pessoa chega no teu ambiente, a, a força que isso gera no ambiente. Uh, já muda, né? todo, todo, todo né? clima <risos> Aí tu imagina o seguinte: tá todo mundo mais ou menos chega uma pessoa que é muito positiva. Amém? Ah, uh, come, é. Começa a mudar, né, o clima. Então, assim, existem vários e vários benefícios da, da positividade. Mas aí, daqui a pouquinho, tá escutando a gente pensa assim: ah, mas, Alex, eu sou extremamente negativo. E é isso que, que eu O que eu vou fazer? Né? Têm, primeiro, acho que. Já tô, ter consciência nessa né, é é uma sempre. opção negativa aqui não consegue ver o lado bom das coisas tá é, esse é um ponto interessante a gente parte assim quanto mais autoconscientes a gente tem melhor porque aí tu consegue tomar pra ti algumas escolhas uhum. tá? então assim esse é o um ponto um né a gente começa pela, pela uma avaliação por isso que eu falei antes lá que questão assim ah, o que que me faz bem então é, isso é super individualizado Mas, o momento, o autoconhecimento, é, né? porque assim se tu não tem esse autoconhecimento daqui a pouco um amigo, uma amiga fala ah para ser feliz tu tem que viver na beira da praia aí tu vai viver na beira da praia tu vai achar e não era. não era aquilo é.